Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui jogando Stogo Então antes disso tudo, deixa bastante like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E vamos lá gente, pra quem não viu, eu peguei lendário, gente, olha aqui gente, eu peguei lendário Todo mundo toque, né, eu peguei lendário Vou. então vamos lá começar a, a partida começando a partida ah esse que é fácil três dois um zero Esse estou... ficar... aqui, aqui. aqui eu sou bom, Tá Porque eu sou Meu Deus, gente. Hum, pera. Agora dá certo. Hum, meu Deus. Agora pula. Pera, pera, pera. Bora, bora. Agora pula aqui. Pula pra cá. Pula aqui. Obrigado. Ele passou eu aqui ó gente toda vez que eu começo a gravar vida, vem tá umas partinhas gente perdi amém vou baixar um pouquinho amém eu perdi que merda então vamos lá é a vida né Voltamos, gente. Vamos entrar na partida. Voltamos. Então vamos dar. Isso daqui. Gente, eu tô apostando aqui, pensar dizer vídeo toda meio dia todo meio dia sem assim, tô postando shorts vídeos meio dia tá bom gente essa fase que eu sou um pouco péssimo tá vendo essa fase que eu sou péssimo por quê por eu sou péssimo entendeu sou péssimo por quê porque eu, péssimo, eu, porque, porque eu tenho que ser péssimo Espera e passa Passei, entendeu? Ai, um bati. Passei. Ah, gente, sinto muito. Desculpe. Ah, ah. <risos> qualificado, gente. Eu qualifi. Volta. Meu Deus, ah, fui qualificado, gente. Fui qualificado. Gente, eu vou botar um take aí com uma música aí pra vocês. And I'm giving to the lesser fire. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. I don't wanna waste what's left. And on and on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns the sun rays. Someone new Baby, but you Sai o último episódio do BBB KB, gente. Será quem ganha? Será que é o Rafael ou o James? Vamos descobrir logo mais aí, seis e meia da tarde, tá bom? Não perca. Então vamos lá. Agora são oito. Vamos ver se eu dou um conto. Tem 16 pessoas. E só oito passa minha técnica é ir pro meio assim pro meio não no canto entendeu minha técnica é ir pro canto para não atingir passa a bola não atingir entendeu essa aqui é a técnica entendeu para não atingir olha o seu segundo lugar eu vim em segundo lugar ó, gente cheguei em segundo cheguei em segundo lugar Ai, que lindo Hum, hum, hum, hum, hum. Agora é só um, gente Será quem é que vai ganhar dessas aqui? Será que é eu? Ai, gente, eu tô com medo Eu acho que não vou ser Se for do bloco, acho que eu vou, acho que eu vou dar conta eu Não sei, poderia ser do bloco Ai, do laser, eu sou péssimo, gente Péssimo Tá bom Eu tenho que tentar, né? Porque se eu não tentar eu não passo, entendeu? Não passo. Pronto. Foi bem, foi bem, foi bem. E agora foi bem. Ah! Morri. Que merda. Tô pra esse daqui, ó. das forças policial. Hum, hum. hum. hum. Ah, ele venceu o jogo. Então é isso gente, vamos ver o que, que eu ganho aqui ah. Eu tenho 27 Quais? Quais? Quais? Dá para geral, gente, tem que ter 35 para geral. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa bastante Dante like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, gente. e Um sobre beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau.